Olá gente, meu nome é Tatiana Press, sou sexpert e esse é mais um 3S, 60 segundos de sexo. Hoje eu queria falar sobre ejaculação precoce, tenho recebido bastante e-mail sobre isso, então estou aqui para responder. Bom, vamos lá, ejaculação precoce é quando o homem goza um pouco antes, durante ou logo após a primeira penetração. Isso tudo demorando menos de um minuto, tá? Porque a média é mais ou menos cinco. Isso acontece muito, gente, geral. E até muito homem com menos de 30 anos. A notícia boa é... Que vá procurar seu médico, confirme esse, esse diagnóstico. Existem vários tratamentos relativamente simples e muito eficazes para isso hoje em dia, tá? Então, vai lá para logo resolver essa questão. Agora, se o seu problema não é bem esse, o que você quer é só retardar um pouco essa ejaculação, vamos lá, existem algumas técnicas, tipo, comece e para a gente começa a se masturbar, na hora que você está prestes a gozar, você para, desce o tesão tudo, e aí começa novamente, e assim por diante, isso vai ser muito importante para você aprender a controlar o seu orgasmo. Bom, antes de você transar, se você sabe que vai transar naquele dia, é legal de repente você se masturbar antes, tá? Não precisa ser logo antes, porque de repente você não consegue é, manter uma ereção logo depois, mas algumas horas é o suficiente. Outra dica é que o homem é muito visual. Então, na hora H, é, ou fecha o olho, trazendo uma meia luz, pensa em alguma coisa, tenta não pensar muito no chefe, para não quebrar também o clima totalmente, tá? Mudar de posição vai te ajudar bastante, vai te deixar uns 10, 15 segundos para você se recompor, né? E começar respirar fundo e começa tudo novamente respiração é muito importante também gente e existe uma coisa que chama cocri que nada mais é do que anel neopeliana é um pedaço de plástico praticamente que você coloca na base do seu pênis tá vai fazer com que a ereção se mantenha por mais um tempo e consequentemente a ejaculação também existem pessoas que dizem que isso não faz muito bem e tal gente se vocês comprarem direitinho no sex shop e não inventarem de amarrar qualquer coisa no pênis é, não há problema nenhum, Isso não é bom ficar com um negócio mais de 30, 40 minutos, né? Agora, por último, e a melhor das dicas, é o seguinte. Quando o homem está prestes a gozar, tá? o, os testículos dele colhem tá? e ficam durinhos. Isso significa que ele vai gozar. Peça para o seu companheiro, para a sua companheira, dá uma leve, alô, leve... Puxadinha para baixo, tá? Essa puxadinha vai poder estender mais tempo para você gozar. Ou seja, muito devagar, meninas. Não esquece que ali dentro, além de ser uma área sensível, estão seus futuros filhos. Então, te levinho, mas é tire certíssimo. <présacciónúblico>